Mas olha é. só, eeeeh! Esquebrei é. <risos> do, do, do, do, eeeh, eeeh, eeeh! Mano, eu adoro esse gordinho, cara! Eu adoro! Eu queria muito ser amigo dele só pra encostar a cabeça na barriga dele assim, pra sentir a energia dele, eu mano! É o melhor gordinho atualmente. <risos> mano, é o melhor gordinho, pai. Porque <risos> que ele só o Ronaldo Fenômeno, Aê! Fofômeno! <risos> <risos> Fofômeno! <risos> e o que, galera? Vocês estão bem? Como que vocês estão? Se inscreva no canal, deixa seu like aí, que hoje a gente vai falar. Coisas e pessoas que todo mundo gosta Você tem alguma coisa em mente que todo mundo gosta? Roberto Carlos final de ano Roberto Carlos final de ano, cara Isso aí os caras, ele fica congelado, com certeza Sim, Com certeza, é igual o futuro, tem aquele freezer lá De hidrogênio, caras Mil anos, é, é meu gosta. E não muda, tá sempre igual, é. mano Roberto Carlos, <risos> mano, parece que a perna dele cresceu de novo, cara Ele A cada ano fica mais novo, mano já o fica cantando, meu bibi Tim Maia, mano, de verdade. Não tem. Eu nunca vi uma pessoa que não gosta do Tim Maia. Ele é muito bom, cara. Você já viu o vídeo dele a entrevista que ele vai dar? Ele fala: Ah, ele é chapadaço, ele entra é chaparadaço né, na entrevista ele chega e fala assim. Ah, eu tava ali com o meu amigo o THC, ninguém entende eu olho, quando eu vi o cara que um bico, cara. Eu tenho um amigo que chama-se THC. THC. É, é, isso é outro. <risos> mais ou menos, a sigla é mais ou menos a mesma, né? Mano, o Tim Maia é muito bom, mano. Nossa, leite fermentado do Bob Esponja. Parça, o que eu bebia isso é brincadeira, mano. mano eu só, me cagava inteiro. Só o de uva, mano. De uva? Ah, o de uva era que eu menos gostava. Eu gostava desse de moranguinha, esse ah, vermelho. Joia, Nossa senhora, eu tomava 15 desse em um dia. Eu me cagava inteiro, esse, lá que eu tô batendo osivos, Esse bagulho quente aí, nossa, eu o intestino inteiro, mano. Quente é melhor, cuzão. Credo, mano. Sucrilhos! Nossa, quem não gosta de sucrilhos... Como é que fala? Sucrilhos Kellogs. Skrelox? Ah, Skrillogs. <risos> todo mundo, uma vez na vida, deixou o saco pra comprar. Com certeza. Pensando que ia ficar mais forte só de comer uma vez. Só que aquele comercial, o pessoal lá malhando. Os caras fompeiam sucrilhos e ficavam maromba. Mano, tenho certeza que o... Carilho, eu ia falar, é. mano. O Cariani comeu sucrilhos, mano. Stronda, o Léo Stronda, mano. Léo Stronda, mano. Mano, eu tô adorando ver aquele o marrom albino com o Léo Stronda, parça. Parça, muito bom, cara. Ele é muito engraçado, velho. Né? Paçoquinha. Parça, paçoquinha é uma das coisas mais deliciosas. Eu só gosto da época da festa Junina porque tem paçoca pra tudo que é lado. É paçoca de graça. É paçoca de graça. Mano, vende igual água na festa Junina. impressionante. E coloca paçoca em tudo. Só falta eu colocar no quentão, cara. Nossa Morriu. É o chamado Veio de dentro, com os homens ancestrais Aqui lá uh, uh, uh. uh, uh. uh, uh. <risos> Virou minha Jack do nada, cara Salame, parça, salame também É uma Nossa, delícia gente, Eu nunca vi ninguém que não gosta de salame Nossa, joga um limãozinho Nossa, limãozinho, você que... limãozinho, queijinho com salame Meu amigo, não existe coisa mais gostosa Tirando eu, obviamente Eita, <risos> Você sabia que uma vez eu me gasguei com salame? Parece, nossa, parecia que quem tampou o olho fechado ouviu isso daí, ficou estranho. Mas uma vez eu me engasguei com salame lá em Pernambuco, cuzão. Não, não, que não lá é. eles têm mania, mania não. Eles tem costume de fazer salame, só que é um salame diferente, é um salame grossão. Não, não, não. E ele sai na churrasqueira. Aí eu fui comer, deu amor uma de mordidona e eu arranquei uma chulepada, assim, eu arranquei uma cabeça do, do salame. Nele, Mano, eu engasguei, cuzão. Não, não, não. Fiquei todo roxo, assim, blá, blá, blá. A Minha mãe de choque chorando, aí minha avó veio e da minha guarda e puxou, cara. Me fica com salame. <risos> mano, Heisenberg. Cara, não tem ninguém que não gosta do Heisenberg, mano. Isso é real, mano. fazer uma droguinha. Puta que pariu, eu, eu fiquei com vontade de usar metanfetamina. <risos> Hoje em dia eu sou viciado em metanfetamina por causa do Heisenberg. Ele abriu um laboratório. Mano, ele sinistro, cara. Mano, e quando ele morre na série, pra mim, é o ápice. Foi... Nossa, deu uh, um uh, puta spoiler pra gente, aqui o é? show. Morreu é. por câncer. Ah, bolo de chocolate, meu amigo. Bolo de chocolate só perde pro bolo de cenoura. É um bom debate. Bolo de boa, cenoura né? ou bolo de chocolate? Deixa nos comentários aí. Mano, eu prefiro mil vezes bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquilo ali é Fica finito. Bolo de chocolate, três pedaços já tá encheido. Enjoado, cenoura, também. Você vai pegando e não para. Nossa, o bolo, cara. Você quer mais, mais. Mano, Meteu um o Guaraná em cima. Papo 10. Dolinho. Leite fermentado do Bob Esponja com bolo de chocolate. Bolo. Cara. Pode parar. <risos> Mano, <risos> o Eric Karchman, puta que pariu, eu amo ele, mano muito Não, bom, é? tipo assim, eu quando comecei a assistir South Park, eu odiava Mas eu aprendi a amar ele, cara, cara Porque ele é muito bom, ele é muito cuzão ele é, Mano, ele é muito cuzão, ele tem é um muito cuzão mano. Vários episódios, você vê o filho da puta, todo mundo no um E o Eric, você o filho da puta Pipoca, cara, eu adoro pipoca, cara eu, gosto de pipoca. eu como pipoca, eu acho que cinco vezes na semana Você gosta de piroquinha? Ih! <risos> <risos> Pipoca Pipoquinha rainha da puta ali, pipoca pipoca. Mano, sabe o que eu gosto de comer pipoca? Eu gosto de comer o finalzinho que fica aquelas casquinhas. Mano, eu adoro comer casquinha de pipoca, viado. Único, viado. Mano, eu adoro, eu juro pra você. Que fica preso aqui no, no fundo, aí você fica tentando tirar, é mó divertimento, é um entretenimento pra mim. Você fica com casquinha. <risos> Manoel Gomes, cara, ele é amado no Brasil inteiro, parceiro. Oh, yeah. É só mamu. Se babu, você babu. não me chama. Se você não me chama, o Ted, quem não conhece o Ted é do canal no YouTube aí, de gameplay. Mano, eu gosto muito do Ted, parça. Você gosta do Ted? Mano, na época que eu usava dele é quando ele tinha aquele o um urso lá, o Adalberto, mano. Nossa, eu pode ir A Gente, melhor do canal, mano. urso. Mano, eu sempre gostei muito do Ted, mano. Eu lembro da época que as minas tinham um crush nele. Tipo assim, ele era o mais bonito do YouTube, ele, o Christian Figueiredo. Michael Kisser, ah, cara, não, pode tá falar não, existe pessoa... Não eu, eu acho que ele é a pessoa mais amada do Brasil, parceiro, não tem quem não gosta dele, mano. O cara simplesmente pode... Até as polícias tem pra tirar foto com ele, cara. Ele não tá nem aí pra cancelamento, não tá nem pra hate, ele pode... Ele é o único cara que não é cancelado nunca. <risos> Tira o F de fome e fica é como? Homem. Machista. Era muito bom, cara. Capivara gaúcha. Mano, todo mundo gosta de capivara, cara. Mano, aqui do lado da minha casa tem capivara a rodo, mano. Parece que eu moro no meio do mato, mas eu não moro, eu moro bem no centro de São Paulo e aqui tem um monte de capivara no Rio de Tietê, mano. O erro, o erro da língua portuguesa é não colocar o coletivo de capivaras para capivaras, mano. Esse... Puta que merda, cara Capivárias <risos> não de Tinha que ser capivárias mano. Capivárias foi, mano, muito bom, cara, de verdade Mano, você depois, depois desse eu até encerrar o vídeo <risos> Mas é isso, galera Assista os videozinhos que tá aqui do lado Se inscreva no canal, deixa seu like Que tá vindo mais novidade, toda semana tem novidade Mas é isso, se inscreve aí E fica pro próximo vídeo